Vamos ver agora então, o que vocês fizeram com o frango Ceara da Granja. Renan e Adriana. Esse tem que passar, esse tem que ser saboroso, esse tem que ser o melhor. chefe esse é um frango grelhado com um molho picante e um purê de maçã verde com mel e limão siciliano. Tá tudo bem temperado, o frango tá bom, bem cozido. Não sei se me empolgou muito, mas eu também não tenho nenhum defeito pra colocar no seu prato. E o seu? Trangue parado com a selvagem, purê de pera com vinho e macadam. Parabéns. A sua ideia é muito melhor que a dele, só que o sabor do prato dele tá muito melhor. que Meu prato deu uma c****dinha mesmo. Justo. Diego e Carrie. Eu acho a Carrie muito experiente. Tem vários temperos, várias texturas e culturas que ela conhece. Chef, é um filé de frango com confit, cogumelos e tomate. Uma polenta cremosa com nozes. Frango bem preparado, bem temperado. Mas ainda não está no nível de execução e criatividade que eu espero de um prato de vocês. Todos aqui são profissionais, eu acho que eu espero um pouco a mais. Isso sem esquecer que vocês tiveram mais tempo do que elas para fazer a prova. Carrie? Uh, eu a uh, frango com mel, um, alecrim, cristalha de pará e alho. E espinafre com uh, ervilha torta afogado. fogado. É uma decisão difícil entre um frango melhor executado e um prato mais saboroso. Para não ser injusto com nenhum dos dois, eu não vou dar ponto para nenhum dos dois. Tudo bem. Para mim, é injusto. Rodrigo e Vanessa. Olha, o chefe vai gostar do meu prato. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como o tema culinário é saudável, eu fiz um bifum sem glúten, usei a sobrecoxa e o peito e marinei por uma meia hora mais ou menos em gengibre, alho e pimenta-dedo de moça. Então, seria um bifum oriental picante com um crocante de amendoim. Eu fiz uma sobrecoxa temperada com limão siciliano e tahiti, pimenta do reino e sal, e salteei os legumes na mesma gordura do frango. Percebe-se que os dois sabiam o que estavam fazendo nessa prova. Para não ser injusto dessa vez, eu vou dar ponto pros dois. Obrigada, chefe. Nossa, eu fico super honrada. Ele é um baita profissional. Leonardo e Ana Gabriela. Passa mil coisas na sua cabeça, será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Será que tá bom? Será que não tá? Isso aqui é um prato ou é um despacho? Cara, realmente, cara, parece mesmo, cara, uma, uma galinha de despacho. Tá muito preto, né? Tá muito escuro. O que, que você fez aqui? Chefe, eu marinei a sobrecoxa e o peito de frango com pimenta, páprica. Depois eu fiz uma redução de vinho com cebola roxa, é, chocolate 85% de cacau e petit pois. Eu espero que você não faça um voodoo com o que eu tenho pra te falar. Mas tudo isso que você falou não deu pra perceber. Faltou todo esse sabor que na sua descrição tava maravilhoso. A minha pizzaria, quando eu abrir, com certeza vou... vai ter uma pizza que vai se chamar Frango do Despacho do Léo. Estou brincando, mentira. Fiz um frango com curry, gengibre e pimenta biquinho, um cuscuz puxado na mesma frigideira com damasco. Não é meu prato favorito, mas é o suficiente para ganhar do prato dele. Obrigado. Obrigada, E feliz que na última prova foi uma catástrofe. Zé Maria Isabela. Comida saudável. Está no meu cotidiano, porque quando eu faço as coisas para mim, eu, eu procuro me alimentar de forma mais saudável. É, Chef é um roulade de peito de frango, recheado com cream cheese e mostarda ancienne, coberto com uma panko tostada. Aí tem um coulis de abobrinha, um molho de tomate com ervas frescas e, do lado, uma salada de rúcula, que eu não pus muito sal, porque é para ser um barato saudável, e uns tomatinhos assados. Um Onde cream cheese é saudável? Cream cheese é só amido. Não é uma ideia que parece muito diferente do prato do Diego, mas eu já percebo aqui um carinho, um cuidado, uma harmonia. Obrigado, E sabores mais instigantes. Obrigado. Parabéns. E o seu? O meu é um... Você sorri muito, né? Sim. O tempo inteiro. É um charuto de repolho roxo recheado com frango passado no curry e um molho de tomate rústico. Eu não quero que você pare de sorrir, mas você vai perder. Tá. Mas não tá ruim. Tá bom. É só que o dele tá melhor. Tá bom. Eu acho que teve pessoas que devem ter falado que não era mais saudável, mas a avaliação do chefe é a avaliação do chefe. Então, vai discutir com o Bertolasa. Júlio, Mariana. Júlio. The Flash. Yes. Por que eu já tenho o prato pronto na bancada, faltando 10 minutos pra acabar a prova? Isso aqui não é uma corrida. Ninguém vai ganhar pontos por ter terminado o prato antes. Não, Me Fala um pouco sobre o seu prato. Eu fiz um medley de legumes e cogumelos. Medley? É, isso é uma mix de legumes é. e cogumelos. Um popurri. Um popurri. Uma mistura, uma dança de cogumelos e legumes com vinho, um cabernet e um frango com... Uma mostarda de maracujá. Aquela que voa pra toda parte. Soltou aqui o negócio, velho. Onde é que tem mais liquidificador, poxa? Eu achei só que o frango... Tem muita acidez do vinho, tem muita acidez do maracujá. E o frango acabou se perdendo um pouco no meio de tudo isso. O chefe disse que meu prato tá ácido. Ele não sabe o que é ácido. Sobrecoxa de frango com crocante de quinoa e alecrim, um caldo de espinafre com alho parop, tomate e cebola salteada. Eu acho que até pela ideia da prova, que era cozinhar pratos mais saudáveis e além de equilibrado, acho que o seu se aproxima mais do que eu esperava. Bertolazzi, me elogia. Na hora eu pensei muito no meu avô. Quando eu entrei no programa, um dia antes, eu fui me despedir do meu avô. Ele tá muito mal no hospital e eu acho que ele não, não sobrevive até o programa acabar. Vai pra você, vou Bruno Valdiceia. Eu estou bem tranquilo com o meu serviço em relação ao que o chefe pediu. Chefe, são lâminas de legumes branqueadas, cenoura, abobrinha, pepino e rabanete. Coxa e sobrecoxa desossada, uma reduçãozinha de vinho branco, tomilho-limão e o próprio fundo da sua tese. E o seu? Chefe, o meu é sobrecoxa de frango, é temperada com... Queimou, botou para baixo? Não, é castanha de pará, chefe. Isso aqui? Isso. É esse preto? Isso. Isso aqui é frango queimado. A aparência que demonstrava estar queimado não estava... Ali foi o tempero. A equipe que vai vencer a primeira prova do Hell's Kitchen... Equipe Azul. A vitória sempre vem a fortalecer. É muito importante pra gente e agora acredito que a gente vai ficar muito mais unido. A equipe Azul, então, sai daqui, vai passear num Aras. a equipe vermelha, além de limpar as duas cozinhas, vai limpar toda a lula que nós vamos servir para o jantar de hoje. E eu ainda tenho uma novidade para vocês, um prêmio extra para o melhor prato. A Liquigás, o gastronômico, que já nos dá suporte e segurança na cozinha, vai dar ainda um fogão incrível com forno a vapor para vocês levarem para a cozinha de vocês. Esse fogão é ideal para vocês se inspirarem e usarem todo o talento na hora de cozinhar para os amigos e para a família. Ah, e façam o favor de equipar a cozinha de vocês com um botijão liquigás. Afinal, vocês merecem qualidade e segurança, além do melhor botijão. Eu quero que me tragam os pratos aqui, novamente, Bruno, Zé Maria, Rodrigo e Vanessa. Quem vai levar a melhor nessa? A sobrecoxa com limões e legumes da Vanessa? A coxa e sobrecoxa com lâminas de legumes do Bruno? O bifum oriental picante do Rodrigo? Ou o peito de frango recheado com molho de abobrinha do Zé Maria? Mas eu acho que quem conseguiu trabalhar com uma combinação gostosa, um prato que eu almoçaria hoje...